E aí, pessoal, beleza? Aqui, ó. O pessoal, agora chegou agora a hora de cobrir, ó. O pessoal tá pegando as telhas lá. A galera montou a mesinha ali. O pessoal sobe a telha. Daqui a pouco eu gravo lá em cima pra vocês como é que é a instalação disso aí, beleza? A galera tá chegando o aço aqui, ó. Show de bola. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Agora a telha sobe ali. O pessoal tá parafusando lá em cima. Eu vou mostrar lá em cima pra vocês, ó. As telhas da Brasilite aí, ó. E como é que faz a instalação? Como é que faz? A gente vai mostrar lá pra vocês. Só parafusado? Só parafusado lá em cima, encaixado uma na outra. Uma, uma onda em cima da outra e parafuso no blocante. Vou mostrar pra galera como é que é? Bora. Agora, pessoal, estamos em cima do telhado. Essa parte aqui já tá pra, praticamente coberta, né? O pessoal tá subindo a próxima telha. Eles fazem o um encaixe de uma telha sobre a outra. Essa telha ondulada ela já dá um encaixe certinho. Ela faz o um encaixe de uma telha sobre a outra. Tá Tá aí, pessoal. Essa aqui é a primeira onda da, da telha Ela entra por baixo da outra E a próxima remonta em cima dessa Então ela fica completamente Vedada, vedada. E como que o pessoal está fazendo aqui? É está parafusando Lembra que eu falei para vocês Que tinha essa, essa parte, esse, esse perfil U né? O pessoal parafusa Com um parafuso brocante ó, Nesse perfil U Aí ela fica show de bola Deixa eu sair aqui para não atrapalhar os meninos Agora é a hora do parafuso o parafuso, é aquele ali, ó. Olha o exterminador, olha o exterminador do futuro, olha o acrão dele lá, olha o exterminador lá. Aí, ó. Você tava me explicando sobre esse parafuso, que ele é, ele é brocante, já é próprio para entrar já na fiz. chapa. Já fura o ferro e já fica. Já fura o ferro e já deixa a telha já vedada. Deixa fixado lá mesmo. Vedação, borrachinha. Ela a veda casa, a ó. telha, pessoal, por causa disso aqui, ó. A ponta, ela perfura. A, a, a, a, a, é uma broca, né? A ponta, ela perfura aqui assim, o metal. E, e essa borrachinha aqui já faz a vedação da telha. Então ela já fica fixada e vedada. Isso aí. Aqui o seu parafuso. Pessoal, obrigado aí pela explicação técnica. Valeu. Valeu. Souviu, Wilds. Toda a parte de estrutura aqui da casa, viudes, passa o telefone para a galera de Rio Preto. É o e-mail serraleriaviudy.com. Vou deixar tudo na descrição para vocês, seu Vildes, obrigado. Um bom dia. Equipe bom. top demais. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, curta e já sabem, tudo da Vilds. estrutura metálica vai estar na descrição desse vídeo aqui. Valeu pessoal, seu Vildes, obrigado mais uma vez. Foi pessoal. Obrigado aí pra vocês. Valeu, Show de bola. Um abraço. Fui.